Integrais definidas, então vamos lá: aqui aparece o x, soma um expoente divide, soma um expoente divide, dá para simplificar, né? Então na verdade vai ficar x mais x ao quadrado menos x ao quarta, intervalo de 3 a 1 então a gente vai substituir por três. 3 mais 9 menos 81, menos a substituição por 1, que dá 1 mais 1 é 2, menos 1 é 1, que dá menos 70. Aqui, a 20 soma 1 e divide. Então, o a sexta sobre 6... Menos o a quarta sobre 4, mais o ao quadrado sobre 2. Intervalo de 0 a menos 2. A substituição por 0 aqui vai zerar, menos a substituição por menos 2. Quando você for fazer essa substituição na calculadora, toma cuidado, porque tem que colocar o menos 2 entre parênteses, tá? Senão... Vai dar BO aí na calculadora. Vai dar 4 por 4, mais, menos 2 elevado ao quadrado, dividido por 2. Deu 8,6666. Então, acabou. Opa, copiado errado. A gente tem a distributiva primeiro, então vai ficar 6V2 menos 2V mais 15V menos 5DV. Ainda arrumando, uai, tem esse igual aqui não. Vou juntar esses dois, né vai dar 13. Bom, cada hora eu faço um V de um jeito. E agora a gente faz a integração, né? Soma 1 um e divide. Soma 1 um e divide. Aparece no intervalo de 4 a 0. Então, a gente vai substituir. Ah, dava para simplificar, né? 6 dividido por 3 é 2. A gente vai substituir por 4 primeiro. Mais 13 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2, menos 5 vezes 4. 212. A substituição por zero vai zerar. Então, acabei meu serviço. A 24, a gente já fez uma parecida aqui no canal. Aqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de t, dt. E a raiz de t é como se o t tivesse elevado a meio. Então, na hora de integrar, soma 1 um e divide de 9 a 0. Então, a gente vai substituir só por 9, tá? Por que só por 9? Porque a substituição por 0 vai zerar. Tem que fazer na calculadora a conta, já que... Tem raiz de 2, vai dar 25,4558, então 46 aproximadamente, né? Acabou.